Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas e todos os conselheiros e conselheiras tutelares, uma saudação especial para vocês pelo trabalho que a gente sabe que é um trabalho guerreiro, né, de luta todos os dias em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou assistente social de carreira, oriundo da carreira socioeducativa, que também é um segmento de adolescentes que sofrem muitas violações de direitos e a gente sabe como é uma trajetória difícil. Trabalhar no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, um governo tão sucateado e que abandona seus servidores muitas vezes, especialmente nos trabalhos mais difíceis, mais degradantes. E é nesses trabalhos que a gente se dedica a dar luz, a dar vida para a nossa cidade. E vocês fazem toda a diferença. O trabalho de vocês precisa ser valorizado. Essa casa hoje faz uma correção importante na legislação. O voto em um é um voto que garante a pluralidade, a diversidade de pensamento... É um voto fundamental que caracteriza o conselho tutelar como um conselho realmente política pública. Né? E não como um conselho tutelar vinculado a qualquer pensamento político, ideológico ou filosófico, mas fruto da pluralidade. O conselho tutelar é aquela consulta fundamental à comunidade. E é a participação da comunidade para melhorar aquela realidade, atendendo ao que está na legislação, que é o direito da infância e da adolescência. Estou feliz de estar aqui hoje votando esse projeto. É importante que haja experiência. É importante valorizar os conselheiros e conselheiras tutelares da nossa cidade. E, fundamentalmente, é importante preservar a pluralidade e a diversidade. Então, acho que o entendimento que essa casa chega hoje é um entendimento que dá um passo. Um pequeno passo. São muitos muitos os problemas, gigantes os nossos desafios para melhorar as condições de trabalho, para que o Conselho Tutelar possa ter uma composição ainda mais plural na próxima eleição, nessa consulta que vai ser feita ao povo nesse ano. Queria fazer uma saudação a todos e a todos os conselheiros, em nome da conselheira Selma da Criança, um abraço a todos e a todos vocês.